E tomo meu café sempre na correria Com a fé de que chegou pra fazer a diferença E sigo meu caminho com esperança Mas com consciência Exercendo os meus direitos como cidadão Sempre cumprindo os meus deveres com muita atenção Alta Floresta é a minha casa E aqui vou cuidar por isso, te chamo para participar. Alta Floresta cresce por ter um legislativo atuante, comprometido com o desenvolvimento e com muito espaço para o diálogo. Por isso, participe das sessões, compareça à Câmara Municipal e exerça seu papel de cidadão. Câmara Municipal de Alta Floresta, Trabalho e Transparência.